Nosso segundo bloco de entrevistas na manhã desta sexta-feira, nós vamos conversar com a cirurgiã de, dentista Aline Estandes Bertelli. Uh, vamos falar sobre o coronavírus e odontologia. Caprichar na higiene bucal pode colaborar para evitar a transmissão? Vamos conversar com a doutora Aline. Bom dia. Yeah. Doutora Aline, essa questão do coronavírus, ela traz sempre essa dúvida da, da população em relação à forma de, de, do contágio, como uh, se prevenir para não ficar com a doença, não contrair a doença, e a, a questão da boca, eu acredito que seja algo tão uh, imprescindível à higiene como qualquer outra parte do corpo neste momento de pandemia, não é mesmo? ...que mostre que a higiene bucal diminua a chance de contaminação, né? Mas a gente sabe, pela, pelos estudos da patologia bucal, né? A boca, ela possui micro-organismos e cada vez que a gente escova os dentes, a gente reduz a quantidade desses micro-organismos, né? Então, não que evite o contato, mas você diminui a quantidade de micro-organismos, né? Então, se a pessoa está infectada e faz uma boa higiene bucal, ela diminui a quantidade de micro-organismos na, na, na boca, né? Doutora, uh, e o que, que as pessoas podem fazer em casa uh, uh, uh, para complementar o trivial da escovação, do, do fio dental? O que, que as pessoas podem fazer exatamente para ter uma higiene mais profunda? É, o, o mais importante é uma boa escovação, né, usando escova macia, com uh, pasta de dente com flúor, né, uh, fazer uma escovação de qualidade, não adianta fazer uma escovação rápida, ela tem que abranger todas as superfícies dentárias, a gente tem que imaginar que o dente é como se fosse uma caixinha, né, nós temos que limpar todos os lados dessa caixa, então, Uh, tem lados em que você vai conseguir escovar com a escova de dente e tem lados que a escova não vai alcançar, como, por exemplo, os locais que você vai usar o fio dental. O fio dental, ele deve ser usado rotineiramente, pelo menos uma vez ao dia, né? De preferência à noite, a escovação da noite é a mais importante, né? Uh, e esse fio dental, ele deve ser usado corretamente... Uh, passando entre os dentes, chegando até perto da gengiva para remover bem a placa bacteriana. Né? O uso de antissépticos bucais, ele é recomendado em alguns casos, né? Casos de pacientes que fizeram algum procedimento na boca, que precisem de uso de antisséptico, né? O antisséptico, ele não tem uma indicação necessariamente de uso diário para qualquer pessoa, não tem problema se a pessoa quiser usar diariamente ele, o bochecho, mas o mais obrigatório é a escovação e o fio dental. O antisséptico, se a pessoa não quiser usar, ela tem que ver, na verdade, a recomendação dela ter que usar pelo seu dentista, né? Claro. Existe também aí uma discussão, doutora, sobre a questão do uso de máscara. Ela funciona de que forma na, na sua visão, na sua orientação? Uh, a máscara ela tem dois, uh, do, duas principais formas de barreira, né? Uma é da pessoa que está contaminada e está usando a máscara para ela não transmitir quando tossir ou espirrar, e a outra é a barreira de proteção que agora o Ministério da Saúde está recomendando é de que mesmo quem não tem sintoma utilizar porque as pessoas, 80% das pessoas que estão contaminadas com o coronavírus não têm sintomas, mas elas transmitem esse vírus. Então, essa recomendação de usar máscara também como barreira para mesmo quem não tenha sintomas não transmitir. E quem não está infectado e também não tem sintoma, a recomendação também é, agora do Ministério da Saúde, de utilizar para diminuir a chance de contágio. Doutora Aline, também há uma grande dúvida, assim, porque as pessoas não tinham, na sua ampla maioria, o hábito de utilizarem máscaras e agora estão utilizando. Como ter uma higiene uh, que seja realmente assim, uh, vamos dizer assim pontual, né, que possa realmente ser efetiva no uso de uma máscara? Qual que é o momento que eu tiro e eu preciso fazer a minha higiene também dessa região da boca, onde ficou a máscara? Como funciona? Qual que é a orientação também? É, super importante assim, antes de você sair de casa, lavar bem as mãos para colocar a máscara. Não adianta você colocar a máscara com a mão contaminada, né? Então, lavar bem as mãos colocar a máscara, ela deve ficar bem ajustada nessa região do nariz, eu vejo muitas pessoas na rua andando com a máscara aqui abaixo do nariz, não adianta, tem que proteger bem essa região, se é aquelas máscaras descartáveis, aquelas que o dentista geralmente usa, ela tem um ferrinho que é para você apertar para acomodar ela bem no rosto, né? As máscaras que são bem específicas da área da saúde, que é aquela N95, PFF2, essas a gente pede para a população que deixem para o pessoal da saúde, que elas são né, realmente mais necessárias para essa, essas equipes, né? E também as de pano, da mesma forma, tem que proteger até aqui em cima né? e a boca, né? Você faz as suas atividades, enquanto você está na rua, não pode tocar nessa máscara, puxar ela pela frente, não pode, né? Geralmente, essas máscaras têm elástico para prender atrás da orelha. Quando você chega em casa, lave as mãos, tire a máscara pelo elástico atrás da orelha, se ela for descartável, descartar no lixo orgânico, se ela for de pano, tem que lavar, né? Com uma lavagem, existem alguns protocolos que colocam de botar um, um pouco de água com quiboa, uma proporção de uma dose de quiboa para 50 de água, outras para tu lavar uh, na própria, numa, num balde com água e sabão mesmo, tá? E deixar secar bem. O importante é que a máscara úmida ela não tem efetividade, tá? Então a máscara ela tem que estar seca, né, para ter efetividade. A máscara é descartável, dura em torno de quatro horas, se ela não ficar úmida. A de pano dura em torno de duas horas. Então, é importante, se a pessoa vai ficar muito tempo fora de casa, ter mais de uma máscara de pano, se for o caso da de pano, né? E a é descartável, se for ficar mais de quatro horas, também ter mais de uma, deixar ela embaladinha num saquinho dentro da bolsa ou de uma pasta para utilizar. Quando se tirou essa máscara, tem que lavar a mão de novo... E você pode fazer uma higiene do rosto, se quiser, né, uh, com água e sabão, sabonete, enfim, né, e o mais importante é nunca encostar as mãos sem lavá-las, levar ao rosto descoberto ou na máscara mesmo, puxá ela pela frente nunca. Certo. Certo. Ah, como a senhora também orienta a relação das crianças, dos idosos, que se para nós adultos já é uma coisa diferente, até certo ponto, né, uma, ba uma barreira por, pela falta de experiência, como a senhora mesmo citou, muitas vezes colocando em locais errados ou de forma errada a máscara, como também lidar com crianças e idosos nesse momento é, as crianças, é muito importante que elas entendam o momento que está se passando, né? Uh, porque para elas é muito difícil o entendimento de que elas não podem fazer certas coisas agora, né? Então, é muito importante explicar para a criança, numa linguagem que ela entenda, uh, o, o que, que está acontecendo e por que, que ela tem que se cuidar, né? Explicar como é que lava as mãos, como é que usa o álcool gel... A criança, o bom da criança é que ela é como uma esponja, né? Geralmente, o que a gente fala para elas, elas absorvem aquilo como verdadeiro e, e assumem aquele hábito, né? Uh, a minha maior preocupação com as crianças é quando reabrirem as escolas, né? Como é que as escolas... Porque em casa, os pais vão conseguir controlar melhor esses hábitos, né? E na escola, uh, vai ter que haver um controle maior das escolas sobre... Uh, a questão de lavar a mão, a questão do distanciamento das crianças, né? Elas vão ter que se preparar para esse momento de reabertura, né? Mas as crianças, elas têm que ter a informação, uh, não assustá-las, né? No sentido de que, né? Que, que, não deixar também elas verem as notícias, essas questões de morte, enfim. A criança, dependendo da idade dela, ela não tem capacidade para compreender isso, né? Mas explicar que existe... Uh, pode usar uma linguagem delas, um bichinho ali fora, que tá na rua, que ele pode deixar a gente doente, que a gente pode ter que ir para o hospital, e por isso tem alguns cuidados que a gente tem que ter, e por isso que nesse momento não está tendo aula, enfim. né Tem que explicar e explicar para a criança que é um momento que vai passar, né? Uh, e que as coisas vão gradualmente, assim, aos poucos, voltando ao normal. Normalidade, na verdade, vai ser difícil a gente ter até o final do ano, porque como tanto o meu mestrado como o meu doutorado foi na parte de epidemiologia, quando a gente estuda as doenças na epidemiologia, a gente sabe que, por exemplo, o vírus ele vai ficar por aí, né? Assim como o vírus do H1N1 nunca foi embora, né? Ele tá por aí e a gente até hoje tem os cuidados com ele. Só que a gente tem a vacinação do H1N1, né? Então, o coronavírus, ele é um vírus que ele vai ficar por aí. E a gente vai ter que manter muitos cuidados até vir uma vacina ou até vir um tratamento eficaz, né, para combater essa doença, né. Então, super importante que as crianças entendam que mesmo uh, havendo aula, elas retornando a algumas atividades convencionais delas, elas vão ter que manter o cuidado. Os idosos, a preocupação é maior porque eles estão num grupo maior de risco, né. Uh, o maior número de mortes está entre os idosos, a, a, a, eles possuem comorbidades, né, outras doenças, então isso prejudica um pouco eles. Os idosos, às vezes, eles também têm dificuldade de se adaptar a esse novo, é, essa nova é, a forma de viver, né. Eu vejo porque eu tenho avó e avô com quase 90 anos e a gente, para educá-los, é difícil, é muita informação, né, a gente consegue entender que bom tem que passar álcool gel, lavar a mão, uh, passar álcool nas maçanetas, né? ter esse cuidado, não receber visitas. Então, para os idosos, o importante é enfatizar que também é um momento que vai passar, uh, enfatizar que eles têm que se cuidar, eles é um grupo que realmente tem que ficar em casa, né uh, não sair à rua desnecessariamente, sempre ter alguém para fazer as atividades externas para eles. Né? eles evitarem ao máximo contato social e, uh, né, sempre cuidando também da saúde deles, eles têm que ter uma boa saúde mental, uma boa saúde física também, né, então uh, que os familiares não deixem eles só isolados e sozinhos, sem conversar, sem ligar, sem ter contato, né, uh, eu falo com os meus avós todos os dias, né, e... Então, é, ter, ter esse e tentar manter a, a questão positiva, porque o idoso ele também tem uma tendência à depressão maior, né? Então, a gente tem que cuidar com isso. Doutora, para a gente finalizar, é importante também a senhora relatar para nós, é claro, uh, como está sendo para a senhora o impacto, porque diariamente, tratando de pessoas, e agora com essa questão do isolamento, como tem sido para a cirurgiã de, dentista esse período? É, uh para nós modificou algumas coisas, né? O, o dentista, ele já tinha um cuidado maior no consultório com relação à biossegurança que a gente fala, né? Que é o cuidado para não haver contaminação do ambiente nem contaminação cruzada entre o paciente e o profissional, né? Uh, nós sempre usamos máscaras, óculos de proteção, gorro, mas agora, uh, como o cirurgião dentista fica muito perto da boca do paciente... Uh, fica muito em contato com saliva, sangue, as recomendações aumentaram. Então, a gente... Uh, o Conselho Federal de Odontologia determinou que nos consultórios privados a gente se limite a atender urgência e emergência, né? A maioria dos consultórios odontológicos estão fechados, estão só atendendo urgência e emergência. Se o paciente entra em contato, que tá com dor, ou caiu e bateu o dente, a gente atende, né? E Mas aí a gente agora tem um outro um outro clima de biossegurança. A gente está usando a máscara N95, estamos usando o protetor facial, que é aquele de acetato que vem até o, o peito, né? uh, jalecos descartáveis, coisas que a gente não, não tinha tanta necessidade de utilizar antes. Né? Uh, e eu acredito que essas medidas vão ficar, porque, como eu te disse, o vírus não vai embora, ele vai permanecer por aí. Né? E os dentistas estão realmente numa, num, num ambiente muito contaminado de trabalho, né, a gente faz procedimentos invasivos, né, que envolvem sangue, saliva, dentro do consultório, né, então acaba que a gente uh, tem um contato maior com micro-organismos, né, então isso vai mudar a nossa rotina, a nossa dinâmica de consulta, assim como também o tempo de trabalho vai aumentar, porque a gente vai ficar com mais coisas para fazer nesse momento de como tirar o os equipamentos de proteção também tem regras né, de como que você coloca e como que você tira. E, além disso, a asepsia do ambiente que também aumentou, né? A gente limpar mais o ambiente com mais frequência. Certo. Doutora Aline Stades Bertelli, obrigado pela participação aqui na Bitcom TV na manhã desta sexta-feira. Obrigado. Um abraço, uma Feliz Páscoa também para a senhora. Eu que agradeço. Feliz Páscoa para todos. Está então, nossa entrevista, muito interessante, com muitas orientações a todos nós, em relação à higiene bucal, em relação ao próprio contato com as demais pessoas, como está sendo para os dentistas, que estão também atendendo de urgência e emergência, todos os cuidados, e realmente é bom colocar aqui, né, os ortodentistas, os cirurgiões dentistas, todos precisam já, antes do vírus, né, ter todo esse cuidado. Então, algo muito bacana, agradecemos mais uma vez aí o contato da doutora Aline para elucidar.